E aí galera, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui na cozinha da Casa dos Ovejistas. Pessoal, vou fazer um cortezinho aqui que precisa de muita precisão, muita precisão. E eu vou explicar para vocês por quê. Por que, que esse corte precisa de precisão? É, eu comprei, pessoal, para colocar na minha casa aquelas janelas que já vem, ela já, já vem pronta, né? Já vem com grade e tudo mais. Tipo aquela lá, já vem até protegida, tá vendo? Ela vem até protegida, já tirei as proteções para ficar mais claro para trabalhar aqui. E aqui, pessoal, é o seguinte, ela é de alumínio, tá? Ela é de alumínio. E aqui ela não tem acabamento. Aqui o piso já chega encosta aqui e fica 0 a 0 aqui, ó. Fica 0 a 0 aqui, 0 a 0 aqui. Não é aquelas que tem guarnição. Eu até posso colocar uma guarnição depois de alumínio também. Posso pedir pro pessoal vir instalar para mim uma guarniçãozinha por cima do revestimento. Mas a ideia de quem compra esse tipo de janela é que ela já sirva como acabamento final. Você encosta o revestimento ali, ó e ele já fica pronto, né? Apesar de eu colocar a guarnição futuramente, eu vou ensinar para vocês o meu truquezinho para fazer esse requadro L aqui, ó. Tá vendo esse requadrinho L? Perfeitamente acabado. Fazer esse requadrinho em L perfeitamente acabado, tá? Para você, tipo, colocou o piso ali e finalizou, beleza? Pessoal, outra dica. Quando vocês forem fazer Recortes como esse, que você vai perder um pedaço porque essa peça passa para cima, vai perder um pedaço aqui. Usem peças que já estão trincadinhas, craqueladinha, que estão com um defeito, porque essa, essa parte você já vão perder mesmo. Então, ao invés de vocês pegarem uma peça perfeita, pega uma peça que já está com uma certa imperfeiçãozinha e já corta aqui, ó. Que é o caso dessa aqui, ó. Tá vendo? Esse cantinho dela está craquelado. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Esse pedaço aqui vai perder Então já vou aproveitar essa peça Vamos marcar agora a caixinha tá a caixinha aqui ó. Marcou a caixinha Marcou a caixinha Lateral, lateral Vou marcar a altura É só puxar ela aqui ó Marquei Show. Aqui eu já tenho a caixinha marcada Agora vamos marcar o L Para marcar o L, pessoal, é o seguinte Lembra que eu falei que essa peça aqui ó, já é o acabamento. Aqui não vai ter nenhum tipo de guarnição. Então essa peça tem que ficar muito bem encostada aqui, com só um filetinho com um rejuntinho só para deixar, para não encostar direto na, no alumínio. Então aqui o que, que a gente faz? Primeira coisa, você coloca embaixo a juntinha que você vai usar. Tá? Como aqui a gente está usando a junta de 1,5, eu já vou colocar embaixo a junta para dar o espaçamento certinho. Agora eu tenho a distância real entre a peça de baixo e a janela. Agora eu tenho a distância real. Agora que você tem a distância real, você tem que marcar na peça a milimetragem exata, sem descontar mais nada. Porque depois aqui em cima, se precisar dar acabamento, a gente vai dar acabamento com lixa até chegar no lugar. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez naquela peça do canto. Vamos marcar a caixinha, vamos Pronta, agora é a hora de fazer o L, tá? Vamos lá, esquadro. Vou vocês esquadro. esquadro. Esse aqui, pessoal, é a, é a lateral, né? A lado, a lateral esquadro bem encostadinho no risco que você fez, ó. Faz um risco bem fininho. Show do outro lado. Agora, a parte de baixo, né? Vamos lá. Bem encostadinho o risco que você fez. Pronto. Aí, aqui, o esquadro não chega. O que, que a gente faz? A gente pega a mesma marcação aqui, ó. ó. Onze. Joga aqui, ó. E aí, continua com o esquadro. Os 11. Agora pessoal a gente vai cortar tá? E no corte do L Tem uma coisa importante Você tem sempre que cortar Do risco para fora Não em cima do risco Nem passando para o lado de dentro do risco Para o lado de fora do risco Presta atenção Franz, mas eu sou iniciante Eu não sou os profissional eu, fico, eu tenho medo de na hora que for cortar isso aqui Minha mão balançar aí a serra mármore E eu não conseguir cortar retinho Pessoal, se você não conseguir cortar isso aqui retinho com a dica que eu vou te dar, a dica é top. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Você quer fazer um risco reto com a sena mármore? Coloca um gabarito. Coloca um guia. Olha o que a gente vai usar de guia, pessoal. A gente vai usar como guia do corte a própria face retificada do, do revestimento. Você coloca ela aqui, ó, exatamente em cima da linha. aí você vai passar o disco beirando a face do revestimento que tá no risco beleza presta atenção Tchau, tchau, tchan, Olha que moleza. Essa dica aí, você sabia? Olha que molezinha, pessoal. Olha como é que o corte fica retinho se você colocar um guia. Ó, corte perfeito. Aqui ele tá arriscado. Agora é só passar a serra mármore pra terminar o corte, pra afundar o corte. E o que você vai fazer? Você vai passar a serra mármore assim, ó nesse sentido você vai passar a serra mármore ligeiramente virada para fora tá? você não pode ultrapassar o risco que você fez aqui, você tem que cortar essa parte marrom sem pegar mais nenhuma vez nessa parte branca, porque aqui a gente vai dar acabamento com lixa brilho d'água Agora é só cortar aquela outra lateral e dar acabamento depois. Aqui, como esse faça é mais curto, pessoal, e eu tenho prática, eu já vou cortar diretamente aqui sem a guia, mas livrando o, o risco aqui, ó. Cantinho aqui, eu já deixei de propósito para ele não quebrar e não trincar aqui. Agora é só terminar o corte. Não sei se vai dar para vocês perceber, mas é aquele esquema que eu disse. Ó, eu cortei e ainda tá sobrando a linha preta para dentro, então eu acordei do risco para fora. Resumindo. As linhas que eu tracei, elas permanecem. Eu não cortei a mais, eu cortei na medida. Agora a gente vai dar uma ligeira chanfrada para poder dar uma desgastada na lixa preto d'água depois, tá bom? Lembrando, chanfro não é 45, ele é só para tirar essa base vermelha que ficou aqui, ó. Branco, para que, que serve esse tal desse chanfro? O chanfro, pessoal, como você elimina a base vermelha aqui, na hora que você vai passar a lixa brilho d'água, aqui tá fino. A lixa come comer mais rápido. O chanfro é justamente para facilitar depois o acabamento com a lixa. Beleza, já deu acabamento com a lixa e tal. Bonitinho, vamos dar uma limpeza aí. E aí a gente vai colocar ela lá no lugar pra ver se bateu. Se não bateu, ficou ainda é, justo demais. Você volta pra cá, coloca ela aqui, calcula quanto que você tem que tirar. Aí você pega o lápis aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Você pega o lápis aqui, ó, na medida que você precisa tirar e só risca aqui, ó, beirando. E aí você vem com a própria lixa brilho d'água tirando a diferença. Vamos ver se deu certo agora, pessoal. Vamos colocar aqui embaixo agora. Prontinho, pessoal. Tá feito com sua peça. É isso aí pessoal, acabamento de alto padrão É muito capricho Ferramentas adequadas Muita técnica Essa mesmo que eu, eu ensinei vocês a fazer da guia Essa é uma técnica que eu já há muito tempo já Para fazer o corte mais reto Mais preciso com a serra mármore Principalmente quem é iniciante né Trepida muito a mão Você colocou a guia ali, passa o disco beirando a guia O corte fica retinho Depois você chanfra, a maquita passa dentro do corte Livrando a parte branca Fica show de bola você quer aprender todos os macetes, os mais modernos, tudo que eu estou usando aqui, pessoal, são ferramentas novas, ferramentas que a galera já está usando. Se você quer aprender todos os macetes, os truques de como usar as ferramentas, de como usar as técnicas, é no curso do Legista, link aqui embaixo. E obrigado a todos, fui!